Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Durante a madrugada do BBB21, quando os brothers já estavam deitados para dormir, Juliette convidou Fiuk e Camila para dormir em sua cama, mas recebeu respostas negativas de ambos. Camila disse que queria dormir com mais conforto. E o espaço na cama de solteiro, já Fiuke disse que estava subindo pelas paredes. Fiuk, dorme aqui, eu não pego em tua mão, pediu Juliette. Juliette, eu não tenho essa maturidade, eu não posso ser desonesto, eu tô subindo pelas paredes. Juliette, se você relar o dedo no meu cabelo, respondeu Fiuk, então tá bom, até o cabelo menino, tem problema, reagiu Juliette. Camila disse que Juliette gostava de provocar o cantor, Phil que respondeu que também gosta, mas que não tem potencial só para provocar, Juliette tentou argumentar, disse que faria uma barreira de travesseiros, mas o cantor se negou a dividir a cama com a sister. Pouco depois para irritar Camila, que tinha dito que queria dormir, Phil que se deitou ao lado de Juliette e ambos conversaram e a, conversa faz a dupla conversa e fazem brincadeiras. Juliette começou a fazer carinho na cabeça do cantor e minutos depois, Fiuk se levantou e deitou em outra cama. Não tenho maturidade, Juliette, disse Fiuk. E você, o que achou da atitude de Juliette com Fiuk? Deixe seus comentários até o próximo vídeo.